Fala galerinha, tudo bem? Paula Souza falando. Galerinha, hoje eu trouxe uma dica que top aqui pra quem quer criar muito conteúdo aí pro, pro seu blog, pro seu blogger, pro seu site. Vou trazer um, um plugin excepcional aí pra vocês. Mas antes, não se esqueçam. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Dê aquele joinha no vídeo, ok? Ativa o sino pra que toda quarta-feira, 8 horas da manhã, vocês possam estar recebendo notificações de que tem vídeo novo, no canal. E como vocês sabem, a cada tutorial que eu trago para vocês aí é uma dica excelente e também uma boa opção para vocês que querem aprender muito. Olhem a descrição, porque eu sempre deixo ali na descrição dicas tops para vocês, assim como eu também aprendi, eu deixo para vocês e espero que todos aprendam. Gente, peço perdão se vocês estiverem escutando um piado aí no fundo. É a minha calopsita, toda vez que eu vou gravar, ela escuta a minha voz ela fica assim, piando ali como que Chamando minha atenção, né? Mas vamos lá, então, galerinha, vou, vou estar deixando aí o, o link para você estar baixando o plugin. Vocês vão clicar no link, vai abrir aqui a página do Mediafire Vocês vão clicar em download e aí vai pedir para vocês estarem baixando o, o download. Eu não vou baixar porque eu já, já tenho ele. Deixa eu minimizar. Então, vocês vão estar aqui, vão clicar com o botão direito, extrair aqui. E vai estar tá surgindo esta pastinha aqui. Eu não vou extrair porque ela já está aqui. Vamos clicar aqui. E pronto. O plugin está aqui. Ó. Esse é o plugin. Ok? O que, que nós iremos fazer? Vocês vão lá no site de vocês. Na parte plugins. colocar aqui para vocês verem. Vou passo a passo com vocês. Plugins. Adicionar novo. Enviar plugin. Escolher ficheiro. Deixa eu achar aqui a pastinha aqui ó Vamos abrir, clica aqui Instalar agora, ah tá O meu deu que já está instalado, não pode ser instalado É porque já está instalado, tá? Ele vai, vai ser instalado, né? Vocês vão clicar aqui, instalado, ativar E ele vai ser é esse plugin aqui embaixo, ó Vou clicar aqui nele Aqui, como vocês podem ver, eu já tenho utilizado bastante ele aí, ó Então vamos lá, como é que nós iremos usar? Aqui tá, sourceflow, que é o plugin, como vocês podem ver aqui, ó Tá aqui não tem configuração não tem nada aqui vocês irão colocar Nome dos bairros, nome de cidade, nome de estado, o que vocês quiserem. Eu vou pegar aqui, prontinho, galerinha, eu botei esses aqui, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Botei esses quatro, o que é que eu irei fazer aqui? No caso aí de vocês, aqui, aqui embaixo vai tá, tá limpo, tá? No meu aqui é porque eu já comecei a fazer aqui alguns projetos. Colocou aqui, vocês cliquem em ADD Fluids. Quando vocês clicarem em ADD Fluids, irá aparecer aqui, aqui, ó, aqui embaixo, ó. Os quatro que eu coloquei aqui irão aparecer aqui embaixo, ok? Então vamos lá. ADD Fluids, já, já coloquei, né? No caso aí vocês colocaram. Pronto. O que, que nós iremos fazer? Iremos em páginas. Lembrando: em páginas não é post, é páginas adicionar nova, galerinha se por algum acaso o plugin parar de funcionar a culpa não é minha, porque hoje a gente ensina um tutorial de um plugin, de uma ferramenta e amanhã a gente não sabe se ela vai continuar funcionando perfeitamente ou não, mas eu, no momento aqui vocês podem ver que ela tá funcionando como vocês podem ver, aqui ó todos aqueles que eu coloquei lá de default tá aqui, apesar que tá todos, tá mas vamos lá, 1, 2, 3 4, 5, Seis, né, foi até a aqui, então selecionei esses aqui. Como vocês podem ver, ficou cinza. O restante não tá cinza. Tá, só esses aqui. Ó, eu vou clicar fora. Vou clicar fora e esses aqui estão cinza né, mexeu ali e fica azul pra mostrar pra vocês, então vamos lá, vamos clicar fora aqui, pronto. O que, que nós iremos fazer? Eu, Paula Souza, eu peço permissão aos produtores e pergunto se eu posso usar, utilizar a página de venda deles. Eles me permitindo, eu vou usar. No meu caso, eu vou mostrar um produto pra vocês, mas eu não tô utilizando a página do produto, a página de venda do produto. Eu vou estar utilizando a página que eu fiz, não é nem bem uma página, é um site que eu fiz e eu vou estar tá utilizando pra mostrar aqui pra vocês. Se vocês também gostarem do produto, tá? gostarem da, da, do site, da página que eu fiz, eu vou estar tá deixando o um link do produto aqui embaixo. Vocês vão estar conhecendo muito mais esse produto aí, que é bem legal, bem legal mesmo. Eu recomendo, vejo o resultado através desse produto. Então, já deixa a dica aí para vocês. Gostou da página, gostou do que está lá escrito? Só clicar aí na descrição que vocês vão estar tá podendo ver o produto, podendo estar tá conhecendo esse produto, ok? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, vou vir aqui, ó. Toda essa página aqui eu vou selecionar tudo, ó. Vou até lá embaixo. Selecionar tudo, sem deixar nada para trás. Política é de privacidade não. Vou selecionar até aqui, vou copiar, vou voltar aqui e vou dar um Ctrl V. Como vocês podem ver, tá aqui toda a página. Então eu já tenho um artigo legal aqui, OK? Já tenho um artigo legal. Aí, o que eu falei para você. Ah, tem um link do produtor, mas o que que eu vou fazer? Para tirar. Clica aonde geralmente vai estar um link, né? que vocês vão trabalhar e vocês vão saber aonde vai estar tá o link. Aqui, por exemplo, tem um link, eu vou, vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, remover link. Pronto, removi. Clico aqui no link e ele vai me dar a janelinha para estar abrindo o link, né, a URL para colocar o link. Então, colocaríamos o link aqui e adicionaríamos o link, pronto. Ah, Paula, mas ali não é um link, não, não é um link. Eu só estou fazendo como exemplo para vocês. Meu link já está lá na, lá no, na outra página. Aqui também teria iríamos aqui remover o link, depois colocar o link, ó. Vocês podem ver, tem um link aqui, copiar e aí eu coloco o link aqui, ok? Deixa eu descer aqui um pouquinho mais para baixo, ver se tem mais outro link. Vou descendo, vou descendo. Ah, achei um outro lugar para colocar o link. A mesma coisa. Remove o link, inserta o link, prontinho. Ah, Paulo, e agora? Aqui no caso, aqui teria que fazer. Toda a configuração, como todo mundo sabe, colocar a palavra-chave, a meta descrição, o slug, colocar também aqui, ó. Eu só tô ensinando para vocês como utilizar o plugin, tá, gente? As configurações da página, todo mundo já sabe, creio. Se não souber, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo ensinando passo a passo de como configurar aqui, como colocar um artigo, uma página aqui no, no blog. Aqui vamos colocar o título e tá. Vamos, vamo, vamo O artigo já está pronto Minha página aqui já está pronta O que, que eu irei fazer? Não, eu vou pegar vou, esse título aqui Eu vou copiar Eu vou vir aqui, ó, digite o título Eu vou colar aqui dentro E vou mostrar uma coisinha aqui embaixo para vocês Do plugin que nós iremos vai ter que estar tá fazendo aqui No artigo, aí na página de vocês então, Vocês podem ver aqui embaixo aonde vai estar tá os estados Ou bairros que vocês estão colocando Vocês vão ver aqui ó, fluids, conchete, fluid. Disponível no título de shortcode personalizado. Então, o que nós iremos fazer? Nós teremos que colocar esse fluid aqui, ó, conchete em todo o nosso artigo. Copiei dali para não ter que escrever. Vou dar um espaço aqui e vou colar aqui, ó. Olha lá. É como se fosse. Aí agora o que eu vou fazer? Esse fluid aqui teria que estar dentro do artigo. Então, vamos lá Ctrl V aqui. Como ganhar dinheiro com o YouTube, a verdadeira fórmula 2018 em, Tali tá Fluid. Por que Fluid? Fluid vai ser o nome de cada bairro, de cada cidade, de cada país, eu não sei onde, o que vocês vão colocar aí. Mas é o que vai estar selecionado aqui. Então no meu vai estar aqui, Badia de Go Goiás. Então vamos lá, Abadia de Goiás. Que é o primeiro ali que está selecionado. Como ganhar dinheiro com o YouTube, a verdadeira fórmula 2018. Em. Aqui vai substituir, vai ficar em abadia de Goiás. Tá? E nisso vocês vão ter que estar tá colocando esse fluid, esse códigozinho dentro de todo o seu artigo. Então vamos lá. Você sabe exatamente quais os passos a seguir. Para que milhares de pessoas vejam seus vídeos e serviços todos os dias. Em. Vou colocar aqui. Vocês sempre vão ter que ver uma frase que dê para colocar em que. Em, ou então na, ou no, depende aí do que vocês vão estar tá escolhendo ali para colocar na, no plugin. Então vocês vão ter que dar uma concordância aí. Vamos colocar mais um pouquinho aqui para baixo. Deixa eu ver. Você vai aprender a criar seus vídeos ou produto utilizando ferramentas simples, rápidas para criar vídeo certo para o seu produto ou serviço. Vou botar aqui em Ctrl V, Fluid. Pronto, coloquei. Aqui embaixo já está selecionado aonde eu quero que seja publicada essa página como eu falei eu não fiz a configuração do Yoast SEO porque se tiver dúvida e quiserem o mais rápido possível eu faço um tutorial ensinando para vocês, mas como o canal está vindo do início de como realmente começa a trabalhar na internet, eu vou vir um passo a passo, vai chegar a aula onde eu vou estar ensinando como é que coloca um artigo, como é que coloca um post, uma página dentro do WordPress e vou ensinar também como que a gente vai estar tá fazendo essa configuração aqui para estar tá ajudando no CEO do, do, do artigo, da página e onde ajuda a ranquear essa página e esse artigo. Então se caso vocês quiserem muito de agora a, est a estar aprendendo, se precisa muito aprender isso, vocês deixam no comentário que eu faço um tutorial básico e ensino para vocês. Mas hoje eu só vou mostrar aqui o plugin. Bom. Já coloquei aqui, vou botar aqui em Fluid, né? Que eu não coloquei. Pronto, é em Fluid. O que, é que eu vou fazer agora? Eu vou publicar essa página. Então, eu vou vir aqui e vou publicar a página. Esperar um pouquinho. Então, galerinha, vamos lá. Tá, as páginas foram publicadas, né? E, praticamente veio para cá, nas páginas publicadas. O que, é que acontece? Eu acabei esquecendo e, na hora de eu selecionar lá, eu não reparei, mas selecionou todos os que estavam lá. Então, foram todas as páginas publicadas. E, como vocês podem ver aqui, não tem configuração nenhuma, as bolinhas estão todas. Das, é, cinzas, porque eu não fiz configuração, né? Vamos colocar pra ver a página. Vou clicar aqui, abrir um novo link, uma nova aba, no caso, né? E pronto. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês também, é sobre isso aqui, ó. Saiu dois títulos. Por quê? Vamos lá, eu vou clicar aqui pra editar uma página e mostrar pra vocês, pra vocês não fazerem isso, né? Façam diferente. Mas como eu tô mostrando pra vocês como é que a gente tem que fazer, fica um pouco assim corrido. Aqui, ó, eu coloquei o mesmo título daqui. Vocês podem colocar esse título aqui, e aqui trocar, botar um outro título, uma, uma outra chamada aqui, entendeu? Pode trocar ou deixar somente aqui, e aqui vocês já entram com a imagem, com alguma coisa, tá? Algum, já começando um artigo, uma imagem depois, e assim vai. Mas como vocês podem ver, ó, tá aqui a badia de Goiás, aqui não saiu porque eu dei um espaçozinho aqui, ó, e não pode dar um espaço. Mas do jeito que eu ensinei pra vocês, vocês podem ver que dá certinho tá vou voltar aqui ó aqui deu a abadia de Goiás ó, tá vendo porque eu não coloquei espaço aqui eu acabei colocando e não reparando vamos fechar aqui e eu vou atualizar para ver se ela vai atualizar vamos lá com a abadia de Goiás aqui também e consequentemente aonde tá o flood aparece a abadia de Goiás foi atualizado eu vou atualizar aqui para ver se aqui também vai mas não tem erro não não foi tá aqui ó não foi mas tudo bem, isso é a coisa que dá pra se resolver Se fizer do jeitinho que eu ensinei, dá certinho Como vocês podem ver que aqui em cima deu Aqui embaixo não deu porque foi o que eu falei Eu não reparei, eu acabei dando espaço aqui Entre os conchetes e o Fluid Não é pra dar, é do jeito que tá aqui E eu coloquei com letra minúscula, tá? Aí vocês podem ver se vai dar certo ou não Ó, aqui já deu, ó Aqui vem em Abadiano Então, pra vocês verem que deu certo Só esse aqui de cima do título que não foi ele travou aqui. Mas aí vocês podem estar tá vindo aqui. Pode estar tá excluindo aí isso aqui. E atualizar que vai, vai dar certo aí para vocês. Vou atualizar aqui. Lembrando gente. Esse curso aqui ó. Do qual que eu estou falando. Esse treinamento. Que eu estou mostrando a página aqui para vocês. Vocês podem estar clicando no link que eu vou deixar aí abaixo. O link que eu vou deixar já da página de vendas do produtor. Ó. Vocês podem ver aqui ó. Mudou. A Badia de Goiás não tem aquelas duas. Aqueles dois títulos né. Só ficou um e aí tá a página completa eu vou estar tá deixando o link da página de venda do produtor e vou deixar o link desse meu site aí para vocês estarem olhando então não esqueçam vejam a descrição aí clique no link é, estuda um pouquinho a página de venda do produtor o meu site aí e vocês vão perceber que é um curso que tem muito a agregar para quem quer realmente trabalhar com o youtube eu tô trabalhando eu já vi resultado então espero que vocês também tenham essa visão de que realmente vocês podem estar trabalhando com o youtube de uma forma correta correta coisas que nesse curso tem que eu não vi em curso nenhum não é porque eu estou divulgando não é porque realmente é o diferencial é esse curso não tem enrolação e não tem segredo o, o, os dois produtores que são dois produtores desse curso eles ensinam realmente o que eles fazem eu posso falar isso eu não estou aqui para mentir para vocês mas eu posso falar isso porque eu vejo o resultado eu faço o treinamento eu coloco realmente em prática tudo que eles ensinam com consistência sem não adianta vocês começar um curso não fazer o curso todo e não colocar em prática com consistência o que é passado no curso aí realmente não vai dar resultado nenhum não vai dar em nada tem que se ter consistência esse curso eu vou estar tá deixando aí no link da descrição e peço que se inscrevam no canal Dê aquele joinha, se gostou do vídeo, se não gostou, dê o joinha também pra ajudar o canal. Qualquer dúvida é só deixar na descrição que eu voltarei aqui pra fazer o tutorial pra vocês, ok? Beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo.